É uma honra e um privilégio, mais uma vez, de ser o portador da mensagem inspirada por Deus e direcionada à igreja, nessa tarde, e é sempre um motivo de muita alegria. Mensagem esta que será explanada a partir da exposição do texto que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo João no capítulo 8, dos versos de 25 a 36, João 8, 25 a 36, aonde o contexto nos mostra uma ocasião em que Jesus defende a sua missão e autoridade. E nos diz assim a palavra de Deus. Então lhes perguntaram, quem és tu? respondeu lhes Jesus, o que é que desde o princípio vos tenho dito? Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou e que nada faço de mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu sempre faço o que lhe agrada. Ditas estas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, Se vós permaneceres na minha palavra,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 O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu quero convidá-los a fechar os olhos e elevarmos o nosso pensamento a Deus nesse momento, pedindo a direção do Espírito Santo a respeito da palavra que hoje será ministrada Neste estudo, oremos. Amado Deus e Pai, Deus Santo, Tu és grande, Senhor, e poderoso, e o domínio de todas as coisas está nas Tuas mãos. Eu venho a Ti, Senhor, nesse momento, colocar a minha vida e a vida dos meus irmãos que estarão acessando esse estudo, para aprendermos mais de Ti, Senhor. Que eu possa ser apenas o condutor, através dos lábios, a palavra proferida, Senhor, que vem direto do Teu trono. esvazia os meus pensamentos, Deus, e fala a mim e a Tua igreja, a partir daquilo que estaremos, Senhor, ministrando em Teu nome. Em nome de Jesus, fica conosco. Amém. Nessa passagem, irmãos, como dissemos, Jesus defendia a sua missão e autoridade. Nós tomamos como tema do nosso estudo, nessa segunda-feira, o título que vai se chamar liberdade emocional, um estilo de vida. Mas antes de falarmos exatamente a respeito desta liberdade emocional e de que forma nós podemos alcançá-la, nós precisamos entender o significado da liberdade. E o que é a liberdade? A liberdade, segundo o dicionário, é a condição que o indivíduo possui do direito de fazer escolhas de acordo com a própria vontade. Nós podemos classificar dois tipos de liberdade que são comuns, das quais nós fazemos uso no nosso dia a dia, que é a nossa liberdade física e a nossa liberdade emocional. A liberdade física é aquela que te dá o direito de ir e vir dentro de regras pré-estabelecidas, através de leis, que você tem que se comprometer a cumprir. Isto te dá o direito da tua liberdade física. Em descumprimento de alguma das leis pré-estabelecidas, você perde automaticamente esta liberdade. E o que é a liberdade emocional? A liberdade emocional é aquilo, como já diz, está dentro da tua mente e ali você tem o direito de fazer as escolhas de acordo com a tua vontade. A liberdade emocional, ela geralmente ela é formada por sentimentos que são inerentes e você não tem como controlar esses sentimentos. Eles não batem a porta, não te enviam um e-mail dizendo tal dia, tal hora, eu vou te visitar. Simplesmente, eles acontecem no momento em que você não espera, diante das circunstâncias, situações que nós vivemos dia a dia. Ao acordarmos todo dia, nós estamos prontos para experimentarmos os mais variados tipos de sentimentos, os quais nós, muitas vezes, não estamos Prontos para receber. E a liberdade como proposta de vida cristã, ela é um desafio diário que ultrapassa fronteiras. Ela é uma perspectiva onde o amor demonstrado através do servir, ele vai além da capacidade humana. Ele transpõe barreiras e ele nos diferencia de forma positiva. A renúncia diária, através da liberdade de escolhas, ela nos torna indivíduos ousados, que, apesar dos medos que muitas vezes até vêm através de pensamentos negativos, tem em Deus a confiança absoluta na sua provisão em todo o tempo. Vejamos o que nos dizia o Salmo 121, quando Davi, um salmo de romagem que Davi escreveu, era um período em que o povo fazia peregrinação para adorar a Deus no, no, no, no templo, aonde Davi escreve esse salmo que diz o seguinte, Deus o fiel guarda dos homens, elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Deus, Ele, Ele tem compromisso com a sua palavra. E as pessoas que se dispõem a obedecer a sua palavra, elas têm a garantia de experimentar as bênçãos contidas nas suas promessas antes que qualquer homem possa pedir misericórdia a Deus, ele deve ter fé e acreditar, tanto na existência de Deus, quanto no fato de que Deus se fará conhecido para aqueles que o buscam de todo o coração. Todos os que em verdade buscam a Deus, o encontrarão. E a estes ele se, se permitirá achar. Nós, a nossa responsabilidade e dever nesse compromisso de fé é negar-se a si mesmo e Deus ser a nova referência. Quando nós vamos experimentar essa liberdade emocional e fazermos dela um estilo de vida, nós necessitamos ter absoluta confiança nas promessas contidas na palavra, as quais Deus deixa de maneira muito explícita que nós devemos crer e confiar em toda a sua provisão em todo o tempo. Um evangelista muito conhecido, no século passado, Billy Graham disse que nós somos as Bíblias que o mundo está lendo. Nós somos os sermões que o mundo está prestando atenção. Então, nós temos que ter a consciência de que a nossa liberdade emocional ela não está atrelada somente àquilo que eu falo, mas principalmente da forma como eu ajo. Nós temos, diante da palavra, a promessa de que Deus o tempo todo estaria cuidando de nós, independentemente das circunstâncias. E a liberdade emocional para você fazer dela um estilo de vida, nós precisamos compreender exatamente o sentido que a palavra nos passa a partir do momento que nós lemos e temos por opção aceitá-la como promessa de Deus. Na palavra que nós lemos em João, nesse primeiro texto... O contexto nos fala sobre o momento em que Jesus defende a sua missão e autoridade. Mas eu quero deixar mais dois versículos para nós meditarmos ao final de todo esse estudo. Dentro do mesmo capítulo, os versículos são o de número 43, que diz assim. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapaz de ouvir a minha palavra. E o verso 46 diz assim. Quem dentre vós me convence do pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? O verso 32, quando Jesus nos fala sobre conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O verbo conhecer... Ele, quando nós paramos para pensar no sentido da palavra em si, ela é muito mais profunda do que simplesmente o conhecer de vista. Lembrei de Jó, quando Jó fala, eu te conheci é só de ouvir. Mas agora os meus olhos te veem. Então o conhecer que Jesus se refere nesse momento é o conhecer de ver, não apenas de ouvir. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Uma pergunta que eu quero deixar para que os irmãos pensem é... O quanto eu conheço esse Jesus na intimidade? Eu conheço mais de ouvir ou daquilo que eu realmente tenho visto e experimentado na minha vida? Toda essa introdução, irmãos, eu estou explanando para que nós possamos entender... Como alcançar essa liberdade emocional? Deus, Ele promete nos dar descanso, paz e liberdade por nossas cargas emocionais. Mas Ele nos exorta a sabedoria e ao conhecimento. Para que nós possamos controlar as nossas emoções. Olha o que diz a palavra em Provérbios 3, no versículo 13. Feliz é o homem que acha sabedoria e o homem que adquire o conhecimento. E os versos 22 e 23. Porque serão vida para a tua alma e adorno para o teu pescoço. Então andarás seguro no caminho e não tropeçarás o teu pé. Isso é o que Deus nos promete. Aprender a controlar as emoções, irmãos... É algo que deve ser trabalhado nas nossas vidas todos os dias. A partir do momento em que nós abrimos o nosso coração e confiamos verdadeiramente em Deus, nós nunca mais seremos os mesmos. Acreditem. Eu tomei como exemplo um estudo sobre o apóstolo Paulo, para poder explanar aos irmãos nessa tarde a respeito de como adquirirmos essa liberdade emocional. Paulo, é, quando prisioneiro em Roma, na sua própria casa, ele, ele enfrentava algumas circunstâncias pessoais muito difíceis. Ele não sabia se seria absolvido ou morto. Imaginem, tu está preso dentro da tua própria casa e tu não saber o teu destino, o que, que vai acontecer. Né? É... Imaginem a quantidade de emoções que poderiam estar passando na nossa mente, caso fosse algum de nós naquele, naquele momento, sem saber o que iria acontecer com nós. a sucessão de emoções e um turbilhão que aconteceria dentro da nossa mente, o tanto que nós estaríamos deprimidos, ansiosos, tristes, sem saber com o que iria acontecer diante desta situação. Mas olhe o que Paulo nos fala a respeito, qual que era o segredo dele, de onde vinha essa liberdade emocional, que apesar das circunstâncias, ele mantinha serenidade. Paulo, ele lembra os seus leitores da importância de estar contente, e ele diz que os crentes podem ter essa alegria no Senhor, em todo o tempo. Então, qual que era o segredo do contentamento e alegria de Paulo? Paulo, nós vamos encontrar essa resposta em duas palavras que ele costumava usar, a mente e o pensamento. Em Romanos 12, 2, ele diz, E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do que? Da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Já no último capítulo de Filipenses, nós encontramos um apóstolo convicto e totalmente satisfeito com qualquer situação. Olha o que diz a palavra em Filipenses, no capítulo 4, nos versículos de 8 a 13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 o Deus da paz seja convosco. Então vejam que ele se coloca também como exemplo, quando ele diz, aquilo que aprendeste, recebeste, ouviste, vistes em mim, isso praticai. Ele se colocava como exemplo, tanto que ele chega num determinado momento em que ele diz também, Sejes meus imitadores como que eu sou de Cristo. Na sequência ele diz assim, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado.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 Ele diz que ele já sabe como é sofrer humilhação, como ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias. Ou seja, não é neste ou naquele quesito que eu consigo me sair bem. Ah, esse outro ainda está difícil. Ah, esse aqui, nem pensar ainda. Esse aqui, então, se acontecer, acaba o homem. Não, Paulo diz que em tudo, de tudo e em todas as circunstâncias. Irmãos, em outras palavras, Paulo estava querendo dizer que o segredo da alegria e contentamento do cristão se encontra na maneira em que um crente pensa. É tudo do jeito que você pensa e percebe as coisas, é a sua atitude. Paulo não recebeu o seu contentamento de uma teoria de sala de aula na faculdade, numa aula de coaching, era da escola da vida, ele aprendeu com as próprias experiências, ou seja... Muitas das vezes, Deus nos permite vivermos situações adversas. E como é comum, os crentes, de uma forma geral, querer só trilhar o caminho da satisfação, né? E nenhum de nós gosta de passar por um momentinho de, de, de sofrimento, por um momentinho de insatisfação. Nós temos uma dificuldade muito grande em aprendermos a nos posicionarmos diante das situações e circunstâncias de uma forma geral. Se não está do meu agrado, já começa a ficar um pouco ruim. E aí o meu humor já desce, né? Não é assim que a gente faz, geralmente, no nosso dia a dia. Mas Paulo aqui está nos, nos, nos explanando uma condição que nós podemos alcançar esta liberdade emocional e estar contente em toda e qualquer situação. Quando é que eu, que eu consigo alcançar este nível? Quando eu começo a direcionar a minha curiosidade, a minha atenção ao aprendizado sobre Jesus. Quando ele nos diz no verso 32 do capítulo 8 de João E conhecereis a verdade E a verdade vos libertará No verso 36 ele diz Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres Então é no, esse processo começa na, na nossa disposição ao aprendizado Do nosso Mestre Do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo tudo é sobre o meu relacionamento com Deus. É disso que Jesus fala sobre a liberdade quando Ele expõe no Evangelho de João. Na maioria das vezes, as pessoas não percebem que elas estão aprisionadas pelas suas emoções. Elas vão vivendo uma rotina a fim de cumprir obrigações e ter dinheiro para pagar as contas no final do mês trabalho, pago conta, trabalho, pago conta, trabalho, pago conta. E assim vai aquela rotina. A escravidão emocional, irmãos, ela ocorre com uma frequência muito maior do que nós imaginamos. As emoções que mais mantêm as pessoas escravas nestes tempos são mágoa, angústia, Tristeza, culpa, medo, raiva, ódio, orgulho. Outro dia eu estava assistindo uma pregação onde o pregador citava a experiência de uma senhora que havia mais de 40 anos convivido um sentimento de culpa e os olhos daquela mulher permanentemente eram tristes porque aquele sentimento de culpa a atormentava por mais de 40 anos e quando o pregador fala a respeito de Jesus para ela e que ela poderia encontrar descanso, paz e liberdade a respeito dessa culpa em Jesus, ele relata que após fazer a sua entrega, a entrega da sua vida a Jesus naquele momento, ela diz que uma paz invadiu o coração dela e foi liberta daquele sentimento. Quantos hoje estão vivendo amarrados, presos a essas emoções. Eu posso dizer de cadeira que já experimentei algumas dessas emoções, as quais me amarraram por um determinado tempo. Irmãos, eu digo que sempre que nós somos reféns destas emoções, só somos nós mesmos que sofremos. E o nosso corpo é quem padece. A mágoa é um sentimento muito cruel para quem tem. Porque tu sentir mágoa de alguém é algo que não incomoda o outro, incomoda quem sente. A angústia, a ansiedade que hoje é praticamente o mal do século, um dos sentimentos em que as pessoas mais estão propensas a viver, passar, experimentar no dia a dia, e praticamente todos os dias. Né? Essa angústia, essa ansiedade que está presente. Outro dia eu estava vendo uma situação onde é, professores falavam a respeito de alunos nesse período de pandemia que nós vivemos, aonde as crianças estavam com dificuldade em voltar para a sala de aula de forma presencial. Porque a ansiedade era tanta que eles não tinham paciência mais de ficar ouvindo alguém falar dentro da sala de aula. É um sentimento que tem tomado conta das pessoas e, mais do que isso, tem feito com que as pessoas, de uma forma geral, Tomem decisões equivocadas na maioria das vezes. Quando você não consegue administrar as suas emoções e os teus pensamentos de forma ordenada, com calma. Ao ponto de que você possa, ao tomar qualquer decisão, verificar o peso que a sua decisão vai ter sobre a questão em si. É possível que, na grande maioria dos casos, se cometam injustiças. Na grande maioria dos casos, você vai sair com sentimento de culpa. A tristeza. Tem pessoas que eu converso no dia a dia, às vezes, e... E já ouvi muito. Eu estou triste, mas eu não sei porquê. O medo, então, é algo que hoje também é um dos sentimentos que parece que dorme contigo e acorda contigo. Acorda porque quando tu levanta, tu não sabe o que te espera o dia, tu não sabe o que vai acontecer ao tu... É, sair da tua casa, se vai dar tudo certo, porque dependendo do lugar onde tu mora, corre esse risco de assaltos, de uma série de outras questões. Da mesma forma, quando tu deita, tu não consegue ter segurança para dormir em paz. Cada vez mais nós vemos um aparato enorme de prevenção de segurança sendo montado ao nosso redor, dentro das nossas casas, porque gera realmente um medo e, e, e ele se faz justificável de uma certa forma, sim, se nós olharmos apenas com os olhos naturais. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos que quando nós passamos a enxergar em Deus a nossa única e perfeita provisão para todas as coisas, e a palavra diz que não cai um fio da nossa cabeça, um fio de cabelo da nossa cabeça, sem que o Senhor permita, quando nós entendemos que tudo o que nos acontece, a mão e os olhos de Deus estão sobre as nossas vidas, é nesse ponto que eu estou tentando fazer com que os irmãos pensem como liberdade emocional, é nós sairmos daquela zona em que parece que temos que estar, permanentemente confortáveis não, nós temos que aprender a conviver também com o desconforto e no desconforto encontrarmos contentamento e alegria irmãos a nossa vida não se resume ao que nós fazemos aqui nessa terra a palavra diz no eu vim sem nada eu cheguei a esse mundo e sem nada eu vou partir desse mundo e eu vejo cada vez mais as pessoas desesperadas, brigando, retendo coisas, disputando outras tantas. E o mundo se resume a isso. Nós precisamos encontrar a nossa liberdade emocional, apesar das circunstâncias. Nós precisamos entender que o que nós vivemos em Cristo, irmãos, está fora do plano físico. E como falamos, a liberdade física, ela te dá o direito de ir e vir, mas mesmo assim você segue determinadas regras. Mas é o físico. E quando é na tua mente, na minha mente, nas nossas emoções, naquelas situações em que nós não, não, nós não temos como conter, elas acontecem, como eu disse, essas emoções, elas não, elas não marcam hora na tua agenda para chegar e dizer, ó, oh, tal hora, tal dia eu vou te visitar, elas simplesmente vêm, e às vezes no momento em que tu menos espera, ou seja, isso nós não temos como controlar, mas nós podemos controlar como nós nos comportamos diante dessas situações. Como está a sua vida hoje? O que você tem ganhado... Quando está sob o domínio de... Emoções... As quais nós falamos aqui? O sentimento, ele é instintivo... Mas nós... Precisamos aprender... A lidar com o desconforto também... E é isso que Paulo nos diz quando nos falam em Romanos sobre renovarmos a nossa mente. Se nós não tivermos compreensão sobre esse tema, irmãos, logo um caos vai se instalar. E, aliás, nós já estamos em meio, em meio a um caos social. Há muito mais gente em sofrimento do que a gente imagina e, e pouquíssimas pessoas tendo acolhimento para lidar com essas questões. Conseguir lidar com as emoções, as frustrações e ter uma atitude correta diante da realidade é a nossa responsabilidade através da tomada de decisão. A sociedade hoje ela prega que é preciso ter prazer o tempo todo, mas a vida também ela é feita de desprazeres. E nesses momentos nós precisamos também encontrar o contentamento. É a realidade... É aquela que vai estipular... Quando a gente pode ou não fazer alguma coisa. Quando nós falamos da nossa liberdade. Em 1 Coríntios 6 dos versos de 12 a 20 melhor o versículo 12 o versículo 18 e o versículo 19 e 20 nós vamos nos ater nestes versos há uma situação irmãos muito pertinente desde sempre nas nossas vidas e é um tema que se nós fôssemos falar exatamente e especificamente sobre este tema que é a sensualidade, nós teríamos horas para ficar debatendo sobre este assunto e ainda assim nós não conseguiríamos resolver todas as as nossas dúvidas. Mas eu quero chamar a atenção. Ao que Paulo nos diz aqui. No versículo 12. Todas as coisas me são lícitas. Mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas. Mas eu não me deixarei dominar. Por nenhuma delas. As nossas emoções. Elas est estão inclusas nessa situação. Também. Hoje, um dos maiores perigos que o cristão enfrenta nas questões emocionais é a imoralidade. Cuidado com a imoralidade. Não seja conivente com os fatos muitas vezes você não está nem até para você não está praticando a imoralidade mas muitas vezes você está sendo conivente com os fatos cuidado olha o que diz o verso 18 a respeito disso do capítulo 6 fugir da impureza qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo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 Essa é uma situação em que, geralmente, é uma das que mais se apresenta no meio cristão. E você está lidando com as suas emoções. Ah, Carlos, mas eu sou feito de carne e osso, eu tenho sentimento, eu não estou morto. Eu também não. Todos esses sentimentos também passam pela minha mente. Mas o que nós estamos falando, irmãos, é a respeito de como eu me comporto diante desses sentimentos. É o que eu faço com aquilo que os meus olhos veem. O meu comportamento, o sentimento, eu não consigo controlar. Né? Eu não consigo é, controlar o que sentir, digamos assim. Mas eu posso controlar o que eu faço com aquilo que eu sinto. E quando nós conhecemos a verdade, a verdade nos liberta. É disso que Jesus está falando neste tempo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando você conhece essa verdade, você passa a encontrar essa liberdade emocional através da sabedoria e do conhecimento que, e da garantia que Jesus nos dá através das suas promessas como ele diz no capítulo 8 no verso 36 e se o filho vos libertar verdadeiramente sereis livres nós podemos escolher Ser livre ou ser escravo do pecado? Esse é o dilema que cada pessoa enfrenta durante a sua vida. Ser livre significa pertencer completamente a Deus e fazer a sua vontade. Ao contrário, ser escravo do pecado significa andar na estrada pessoal, ser senhor de si mesmo. Os hebreus, eles acreditavam que eles eram livres mas na realidade eles não eram. Aquele povo que saiu do Egito, ele experiment, ele, eles experimentaram a liberdade física, mas acabaram se tornando escravos emocionais. Estavam presos aos desejos, aos sentimentos que eles tinham, das coisas boas principalmente. Existem muitas formas sutis de escravidão. A nossa imaturidade e fraqueza são as piores, porque elas brotam no nosso interior. Nós pensamos que estamos fazendo a nossa vontade, quando na verdade nós estamos excedendo aos nossos desejos. E são eles que não nos deixam ser livres. Jesus ele nos ensina como nós devemos viver essa liberdade de cristão, permanecendo -os unidos a Ele. No capítulo 15 de João, Ele diz assim, Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim e não der fruto, Ele o corta. E todo que dá fruto,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 quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, nada podeis fazer, aqui nós temos a chave, para virarmos esse momento da nossa vida, permanecermos em Jesus, é a chave irmãos, que vai fazer com que nós, venhamos a dar bons frutos. É dessa forma que nós podemos vencer a nossa natureza inclinada para o mal e sermos verdadeiramente livres. A partir dessa experiência, o cristão se torna construtor de um novo jeito de viver, na sociedade, marcado pela harmonia, pelo respeito ao outro e à vida. E pela capacidade de ver em Jesus, aquele que salva o homem. Lá onde o mal tem a sua fonte. Deus não desrespeita a nossa liberdade de modo que quem o quiser seguir, não faça por conveniência, mas por convicção aí está o sentido da vida para o cristão para finalizar irmãos nós fomos criados para participar da infinita e perfeita obra de Deus se nós dermos uma resposta positiva e experimentarmos esse amor nas nossas vidas de forma plena nós vamos ser capazes de retribuir esse amor e assim conhecemos os frutos do Espírito Santo atribuídos na Sua palavra. Deus quer que a sua confiança resida naquele lugar que ninguém mais vê lá onde Ele pode te mostrar o próximo passo. Você é uma nova criação destinada para a grandeza em Cristo. Salmo 55, 22 diz, confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te sustentará, jamais permitirá que o justo seja abalado. Que nós possamos sempre lembrar que os planos de Deus para as nossas vidas são sempre maiores e melhores e perfeitos. Que nós saibamos aprender a encontrar prazer e contentamento, alegria e satisfação também nos dias maus nas horas desconfortáveis se o filho vos libertar verdadeiramente sereis livres faça da sua liberdade emocional um estilo de vida que Deus abençoe a tua semana seja contigo Medita nessa palavra, o que você não conseguiu absorver nesse primeiro momento, ouça depois, compartilhe com seus amigos, principalmente com aquelas pessoas que você se importa. Porque a palavra nos diz que nós fomos criados para irmos e darmos frutos. Que Deus seja contigo, em nome de Jesus. Amém.